O que a gente tomava de café de manhã, à tarde, à noite, dependia do, do, da fome, entendeu? Tudo plantado, nada com agrotóxico, entendeu? Esse aqui era o café da manhã do buzeno. Café do buzeno fubá, um, um coco, milho cozido, banana cozida, tem banana da terra e banana a gente. Mais banana firma do que a banana da terra. É, é dava aqui em busca já era melhor. E abóbora. E batata doce. A empinho. E aqui a nossa queridinha. Tapioca. E com café bem quentinho. Com açúcar né? Então a única coisa que vocês compravam era é o café. A única coisa era o café. O café e o açúcar, né Sônia? O açúcar a gente também não tinha não. É açúcar cristal. Era açúcar cristal? Era açúcar cristal. O café bem ah, quentinho. Uh -huh. E leite de vez em quando. Tomava o cafezinho ensaldado com farinha. Como é que era o café? Colocava o café bem quentinho na caneca. Caneca de alumínio. E colocava farinha e comia os, ca... os caldadinhos de café. A farinha vocês faziam, né? é? a farinha que minha mãe fazia. Você nunca Mas... fez a farinha, não? Eu fui, eu coisa. já, eu caí no... Muita coisa. Eu caí no samba da farinha também. <risos> Coava, mandioca pra minha mãe, é, mexia, ajudava ela, muita coisa, muita coisa. A sua família era de pescadores? Sim. Toda? Sim. E a senhora, pescou ou não? Eu pescava com meu pai, ele pescava não, Eu escalava os peixes que ele, que ele matava, né? Bonito. Eu escalhei muito bonito. Muito. E fazia com o que depois com ele? Não, meu pai escalava, botava umas mulheres para escalar esses peixes, era muito bonito. E aí tirava, escalava, salgava com sal grosso, depois de sal grosso ressalgava com sal fininho e vendia, era muito bonito, né? Búzios dava muito bonito, muito, bonito. era assim de 5 mil que matava assim por dia, e aquilo tudo era limpo, na casa de peixe que ele tinha, sabe, ele, aonde que era a casa de peixe? na praia, na praia de Búzios ali, ao lado da pousada, em frente à igreja Assembleia. Era. era ali em frente, A praia do ele, canto? É, bem ali na Praia do Mangue, aqui, né, em uhum. frente à Assembleia de Deus. E, o, e os peixes meu pai matava já tinha as mulheres todas separadas que limpavam esses peixes. Salgava com sal grosso, depois pegava e ficava 15 dias dentro da salmoura. Depois tirava dessa salmoura, ressalgava, botava em sacos, ele vendia lá para campos. Muita coisa, muito trabalho. Olha, vamos falar. Qual eu... é o teu nome completo? É, muito trabalho. O meu é Sônia Maria Santos da Silva. Mãe do Mateus. Quantos anos a senhora tem, dona Sônia? É oito. Como é que foi a tua infância aqui? Muito boa, escalando muito bonito. <risos> Ei, vamos falar nós duas, podemos? Pode. Vamos falar um pouco daqui, desse. O que é isso? Essa. Essa. Essa. essa... Catuto. É, esse catuto. A gente chama de catuto. Servia. Na casa de farinha, Não, Cortava, era, era, aí, era, aí, também, era cortadinha no assim meu. e fazia duas né? Ela servia naquela farinha, servia em casa, tipo uma farineira que, ela, que era, era feita. Então que é uma cabaça, né? Sim, é uma cabaça, só que nós chamávamos... É catuto. De catuto. Que o nome catuto. dele... Catuto. Mesmo, catuto. Três catutos na panela. É, eu mexi, tu comia. Quem falar mais depressa, come toda a porcaria. <risos> Gostou? Quer gravar de novo? Essa foi boa. Não, já, vamos fez. Lá, vamos lá. já fez. Já fez, já fez. Foi, já, tá foi. Pronto? já foi. Já, ficou já tá pronto? Ah, então tá aí <risos> o nosso catuto. Nem Sara sabia dessa. Não, eu comecei, ela acabou, né? é <risos> a, a sintonia. Ela <risos> tem 67, eu tenho é, 60. 68, 68, 60 tem diferença um pouco. Mas eu me lembro do versinho. Entendeu? Olha o catuto aí, gente. <risos> Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode, pode. Não tem problema. Tudo bem, não tem problema não. Estou falando da barna.